o Mahe, da URGS. Integrante convidada da Comissão de Gestão, Isabel participou da equipe responsável pela institucionalização do Marre. Museóloga formada pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, tem experiência na área de museologia, com ênfase em gestão museológica, gestão de acervos, educação em museus, educação patrimonial, educação para o patrimônio, museologia social, patrimônio cultural, documentação museológica, digitalização de documentos históricos e pesquisa museológica. Foi assessora técnica voluntária do projeto de institucionalização da virtualização do Museu do Desenho Técnico, MDTEC, vinculado à Faculdade de Arquitetura da URCS. Foi estagiária do Museu de História da Medicina do Rio Grande do Sul, colaborando nos setores de acervos tridimensionais e arquivísticos. Atuou como bolsista de extensão de 2012 a 2014 no programa Ilha da Pintada Mulheres, Trabalho e Desenvolvimento Sustentável na elaboração e criação do Museu das Ilhas, Rodas de Memória, Oficinas de Educação. Patrimonial, Oficinas de Educação para o Patrimônio e Concepção do Museu Virtual. Isabel Ferrugem, muito obrigada por participar aqui do podcast. Seja muito bem-vinda! É um imenso prazer estar aqui contigo hoje e compartilhar um pouco da nossa experiência na implantação desse projeto. Tão lindo que é o Museu e Arquivo Histórico da Escola de Engenharia. Em 27 de setembro de 2021, o Memorial do Acervo Histórico da Escola de Engenharia foi constituído oficialmente como Museu e Arquivo Histórico da Escola de Engenharia, Flávio Luiz César de Lima. Qual a importância dessa formalização e quais são os respectivos desdobramentos de ordem prática? Primeiramente, houve todo um trabalho que se fez junto tanto à comissão de institucionalização quanto à própria direção da escola, no sentido de sensibilizar e conscientizar dessas diferenças de tipologias institucionais. O memorial, ele a uma visão assim bem simplificada, tá? Mais contemplativa. Enquanto que o um museu, ele pressupõe e é um organismo vivo, porque ele não mexe só com um acervo, ele mexe com todo o conhecimento que é gerado com esse acervo e também com a questão de educação não formal. Ele é um veículo importantíssimo de comunicação também, de marketing, de turismo. Então, se concebe um museu como um organismo vivo, com essa dinamicidade entre acervo e o social, patrimônio, memória e social, sempre se trabalhando nesse viés. E o memorial não, ele é mais contemplativo, né? ele até pode vir até algum trabalho de pesquisa, e normalmente até tem, mas essa dinamicidade que o museu tem, então, isso não não fechava, assim, colocando uma linguagem bem simplificada com o que se esperava para esse acervo, tanto o documental quanto o tridimensional, vamos por assim dizer. E os desdobramentos disso é no sentido de realmente formalizar essa instituição para comunidade, tanto da URBIS e a comunidade extra-muros, para pesquisadores, para realmente externalizar todo o potencial desse acervo que está para muito além de documentos, no caso do artigo, e também muito além de quadros e objetos Ele remete a todo o processo de conhecimento Vamos pegar o exemplo dos quadros Que essas personalidades representam Vou pegar bem o dos quadros Porque é o material que a gente expôs agora Eles remetem também à constituição dos primeiros Estúdios Fotográficos de Porto Alegre Isso só para falar um pouquinho da pesquisa Mas agora a gente começa A gente o mar Às vezes é difícil falar dele Devido ao fato que a gente está desde o início no processo começa também a se fazer presente à comunidade museológica. Estamos, nesse momento, procedendo, quando eu digo a gente, eu digo a comissão de gestão, né? procedendo às próximas formalizações, junto ao Sistema Estadual de Museus, principalmente do Instituto Brasileiro de Museus. Já somos integrantes, desde o ano de 2019, da REMAN, a Rede de Museus Sistema de da Sistema museológicos da Também já estamos integrando a Rede de Museus Universitários. Então, digamos assim, agora uma rede realmente se fez conhecer na sociedade ou então, esse é todos os desdobramentos que daqui para a frente vão se constituir nesse sentido e paralelo a isso outras coisas que veio a se pensar de futuro o trabalho está muito no início ainda o Marre foi nomeado em homenagem ao engenheiro Flávio Luiz César de Lima por favor conte aos nossos ouvintes um pouco de quem foi o Flávio e o que motivou essa linda homenagem o Flávio era servidor da Escola de Engenharia, engenheiro mecânico, também formado por essa instituição, e ele estava à frente, desde o ano de 2019, da facilitação junto ao PDI da escola, da implantação do então Memorial, e nesse momento ele se debruçou justamente sobre isso, me mostrar para a direção da escola, lá em 2017, a importância de se fazer um tratamento, primeiramente com os documentos, que era uma massa documental realmente muito grande, que remete a Desde 1896, o ano da criação da escola, até presentemente. E à medida que foram avançando esses trabalhos, a Medianeira, como diretora da divisão de documentação, a URBIS começou a fazer também o um trabalho lá, um plano de ação. De, fez um diagnóstico primeiramente e foi constatado a presença de objetos tridimensionais no primeiro momento os quadros de formatura que antigamente adornavam os corredores da escola e também os quadros que também adornavam a sala do conselho antes da restauração e aí ela pontua para o Flávio, só dando um exemplo assim, a importância de também se trabalhar com esses acertos então eu, eu falei isso, parece assim que eu fugi um pouquinho mas só para ver o trabalho que foi essa pessoa, essa pessoa Pessoas simplesmente eu fico assim pensando o desafio que foi para ele, e muitas vezes ele falava isso, ele engenheiro mecânico começar a mergulhar e toda essa linguagem e esse universo de memória e patrimônio e ele realmente abraçou a causa. Eu entrei no projeto em 2018, digo assim, infelizmente o meu tempo de convívio com o Flávio foi muito curto, foi nove meses, mas deu assim para perceber o extremo engajamento, o comprometimento, a responsabilidade desta pessoa com o acervo. E ele realmente não mediu esforços para realmente o projeto continuar acontecendo, para captação de bolsistas de de organizar aquele espaço lá embaixo pelas fotos a gente eu digo lá embaixo são as salas lá de baixo né do arquivo do almoxarifado que foram as primeiras salas dos acervos a gente tem fotos dele assim envolvido ali selecionando material e ele conta do trabalho que ele fez dos servidores para poder auxiliar ele também porque ele estava sozinho e em 2018 ele começa a constituir aqui então, já tinha um bolsista que havia sido contratado em 2017 2018 ele, a equipe cresce eu entrei em outubro de 2018. E o Flávio, assim, que eu posso dizer, uma pessoa assim com uma energia incrível. Ele motivava todo mundo. Até hoje, a presença dele é muito, muito forte para nós lá dentro. Quando a gente entra naquele setor, ele está... É muito forte. Todo o trabalho que se fez, no sentido também de solicitar a antiga direção, que era o professor Luiz Carlos, a sua homenagem, justa homenagem a ele, que levantou essa bandeira né do patrimônio junto à escola de engenharia. E ficamos imensamente felizes felizes e gratos a ele por ter sido tão sensível essa nossa solicitação, porque não havia um patrono mais justo para batizar esses dois setores que não fosse ele. Falar sobre o Flávio é falar dessa energia fantástica que ele tinha de mover todas as barreiras para tentar conseguir fazer a concretização desses dois espaços. E é sempre uma emoção muito grande né? para todos nós, porque falo somos as pessoas que estamos envolvidas desde o início, né, com esse projeto e que convivemos mais diretamente com ele. Sempre que tem uma conquista, por menor que possa parecer, para qualquer pessoa, a gente sempre endereça o assim, um pensamento a ele e, e sempre dizendo assim, tomara que ele esteja feliz, onde quer que ele esteja. Só para esclarecer para os nossos ouvintes que não conheceram o Flávio, ele infelizmente partiu prematuramente, nos deixou, assim, então não pôde ver concretizado aquilo pelo qual ele tanto trabalhou. É mais importante ainda esta homenagem nesse sentido. Mas retomando um pouquinho do que tu já falaste em relação à homenagem do Flávio, agora com um foco mais no início dos trabalhos. A revitalização do acervo histórico, arquivístico e museológico da Escola de Engenharia teve, então, o seu início ali, bastante expiente, em 2012. 16. 2016. Como foi estabelecida uma estratégia inicial de desenvolvimento dessas atividades de gestão e qual a dimensão do acervo encontrado naquela ocasião? Conforme eu comentei, nesse momento, a atenção estava realmente mais focada no acervo arquivístico, que, era, e que é realmente o que tem uma massa documental muito, muito, muito grande. E foi essa tomada de decisão realmente por parte da divisão de documentação, pelo arquivo central no sentido de começar a criar as uh, sistematizações para poder começar a fazer um prato inicial com essa documentação. Eu, assim, falar de arquivo, para mim, é assim, eu tenho um conhecimento muito superficial, assim, mas eu vou tentar, assim, em linhas gerais apresentar, o ideal é conversar com a medianeira, que ela tem esse panorama bem daquele período. Mas foi feito isso, foi feito um trato no início, assim, de começar a organizar a documentação, que ela estava muito desorganizada no meio de resíduos aí das obras, nos dois acervos misturados, o que comprometia ainda mais a longevidade dos dois. Estavam, enfim, em guardas inadequadas. E começou um trato bem emergencial, realmente, foi com os quadros de formatura que estava assim em um estado muito grave de perda até das imagens. Então foi feito um trabalho de separação pela equipe então que era muito pequena, era um bolsista mais uma bolsista de um trabalho que estava acontecendo de uma pesquisadora junto e mais com a coordenação do arquivo central, a desse treinamento separaram essas fotos. Porque, senão, até isso teria se perdido. Então, esse foi um primeiro trabalho emergencial. E de lá para cá, a gestão vem trabalhando nesse sentido: de ampliar a equipe de trabalho, qualificar a equipe de trabalho, se pensar nas instalações adequadas e ir atrás de recursos para essa guarda de vida desses dois seja é importantíssimo. E é um trabalho de formiguinha. Em qualquer instituição, em qualquer âmbito que for, sempre é um trabalho difícil, a gente vem de lá para cá, constituindo esse trabalho. Agora, voltando um pouco mais para tua área de especialidade, quando foi iniciado o trabalho com os objetos museológicos e qual foi a primeira tarefa técnica desenvolvida? Eu entrei no projeto em outubro de 2018, dois dias depois o Flávio, um jeitinho característico dele, Dabel Belferruch, bem assim. Eu tenho o um desafio para tirar o fora. E me levou na sala. Aí o que, que aconteceu? Deixa eu só retomar uma coisinha. Antes de eu entrar, foi separado Então esse acervo tridimensional do arquivista que foi colocado numa sala do primeiro andar, que é onde estão até hoje os acervos tridimensionais. E ele abriu a sala e me mostrou. Eu preciso que tu faça uma exposição nesses quadros. Assim, eu olhei e disse, Jesus, por onde começar? Porque assim, o desafio era grande, o acervo estava, como eu falei, em péssimas condições, então a primeira demanda que nós tivemos foi solicitada pelo diretor, o professor Luiz Carlos, que era a exposição desses quadros no corredor do gabinete da direção primeira atividade técnica que eu fiz junto com a bolsista de museologia que já trabalhava ali no projeto, mas estava mais atuando na área do arquivo, então naquele momento ela passou a trabalhar pelo museológico e a partir desse momento ficou os dois setores, então, ficou o acervo arquivístico e o então ainda chamado acervo tridimensional que posteriormente nós, uma denominação assim mais ampla a gente conseguiu considerar como acervo museológico. Começamos então o diagnóstico desse acervo, assim. e aí o que, que é? Pegamos os 71 quadros que integravam a decoração da sala do conselho, avaliamos um por um o estado de condição para ver o que que nós poderíamos realmente expor. Dessas 71, naquele momento nós conferimos que poderíamos expor 18 quadros. Estariam assim, precisariam de um tratamento que vai um pouco além até da nossa prática museológica. A nossa prática seria pegar o objeto fechado, fazer a higienização, entendeu? e expor. Mas se nós não tivéssemos ido um pouco mais além não teríamos nada para expor. então o que fizemos? Desmontamos todos esses objetos aplicamos descupinizador, ficar em quarentena para se observar ação porque tinha presença de cupim mofo, traça e, paralelo a essas condições físicas que não estavam nada adequadas, nós ainda tínhamos um outro desafio, muito maior ainda, que era a maioria desses quadros não tinha nenhuma identificação. Os que tinham identificação eram os que não tinham condição de ser expostos. Imagina se, Mariana, a gente não tinha uma massa documental organizada por parte do arquivo para nos subsidiar nas pesquisas e nós fomos, realmente, aquele trabalho bem assim, lançar na internet imagem e não foi de porque não tinha, e aí começa -se a se pesquisar em trabalhos que já têm sido feitos, trabalhos de graduação, de pós, de tudo que era, que se lançava no Google, e aí que a gente começou, começou a nossa pesquisa a partir daí, foi. se tu me perguntar hoje as fontes, a gente tem muita coisa anotada, mas tem muita coisa que tu... o caminho realmente foi assim, algo incrível, foi um trabalho realmente de detetive para poder identificar. Eu sempre faço questão de frisar, que é uma pesquisa ainda muito incipiente, desses acervos, elas precisam ser bem mais qualificadas, precisam ser pesquisadas nos relatórios da Escola de Engenharia para se ter a periodicidade, por exemplo, de quando tal professor iniciou, até que período que ele foi, o que que ele licionou, e outras atividades que ele possa ter tido. Um pouco que já tivemos a oportunidade assim de pesquisar nos relatórios, que são uma riquíssima fonte, né? os relatórios foram feitos pelo ParoBé durante a sua gestão, e são documentos fantásticos, assim, porque é o relato de tudo que aconteceu no ano anterior com a escola, mas tudo mesmo. Então é uma fonte de pesquisa assim desgotável para muitas áreas. Então o primeiro desafio foi esse. Em do 2019 nós estávamos em condições de montar uma exposição que veio a pandemia em 2020 Exatamente, eu ia te perguntar exatamente sobre como <risos> foi esse momento que foi uma ruptura para todo mundo mas imagino que o trabalho de vocês se caracterize essencialmente pela presencialidade, como foi isso e depois nós vamos abordar algumas questões que a gente sabe que foram feitas nesse período Como a gente na museologia em todas as nossas documentações e isso vinha sendo Feito por mim e pela Catarina, né? aluna ainda da Museologia. A gente tinha os inventários, a gente tinha o arrolamento inventário, tinha a documentação, tinha pesquisa, tudo feito em planilhas. Quando começa a pandemia, que está bem ali no iníciozinho, a gente estava até fazendo o processo seletivo para a contratação de mais um bolsista, nós tivemos que abordar abortar tudo isso, eu fui na escola e peguei toda essa documentação com a aval da direção e trouxe para casa, e aí eu pensei, junto com a Medianeira, conversei, que é a nossa coordenadora colaboradora do arquivístico, que estratégia poderíamos adotar para poder envolver as duas equipes e não haver perda de bolsistas. Então tivemos assim que pensar, vamos fazer a catalogação do que já foi arrolado e inventariado até então, que eram 71 quadros. E havia mais um detalhe, assim, que eu esqueci de falar lá ah, no como é que eu entrei no projeto. Eu vim por meio desse acervo do MDTEC, fazer um trabalho voluntário, uma assessoria técnica voluntária. Houve uma adequação do PPCI, da escola, e eles tinham um acervo em sala de aula e nos corredores do departamento é um acervo que remete à prática do desenho técnico analógico, desenho à mão livre, do professor Roberto Vander quando percebeu essa mudança, começou o advento da computação gráfica, ele começou a guardar esses objetos porque não se perder Muitos se perderam, mas ele conseguiu guardar várias coisas em um armário em sala de aula, que seria um museu, um armário de braçadinho que ele mandou fazer estava lá o museuzinho que era isso que ele queria virtualizar. Eu tinha... Esses termos de doação que a gente conseguiu fazer aí, antes da pandemia, fazer a transferência oficial desse acervo, junto com o professor Roberto Vani Pires e o professor Luiz Carlos, a gente formalizou a transferência desse acervo. Então eu tinha em posse esses acervos, o arrolamento inventário, termo de transferência desse acervo e mais o um inventário e pesquisa dos quadros que nós já havíamos trabalhado. E aí um trabalho que a gente fez foi muito rápido, é um trabalho que ainda precisa ser melhor qualificado, foi criar os mecanismos para a catalogação desse acervo. Tivemos uma planilha no Google Docs, foi criado um manual de sistematização de catalogação desse acervo. Realizei a capacitação das duas equipes para poder trabalhar com uma catalogação do acervo. Um desafio muito grande, porque apesar das nossas áreas terem proximidades, arquivo e museologia, são linguagens diferentes. Né? então Mas assim, conseguimos atingir o objetivo naquele momento tivemos trabalho realmente para todo o período da pandemia e ainda temos que complementar esse trabalho, porque ficou com lacuna. A equipe do MARRE também teve grande protagonismo por ocasião da celebração dos 125 anos da Escola de Engenharia, que ocorreu em plena pandemia, portanto, em período de isolamento social. E aí o Marre teve diversas contribuições, como, por exemplo, a elaboração da linha do tempo, que foi adesivada no último andar do prédio centenário. Como foram efetuados o levantamento e a verificação destas informações para concretização do que se tem hoje exposto? Então, primeiramente, a equipe do Marre Partiu do livro do centenário que já tínhamos pronto, que era mais fácil acessarmos naquele momento. Toda a equipe leu, fizemos resumos. paralelo, começamos a criar uma tabela sistematizando períodos, fatos importantes para posteriormente ser analisado, tanto pela direção, assim, pela comissão dos 125 anos, quais seriam os fatos mais relevantes. E quando eu falo fatos mais relevantes, é algo muito difícil, tem muita história da escola. Elencares, assim, o que é o mais importante, realmente, às vezes é uma decisão meia dolorida, assim, porque tu acaba privilegiando um fato, tem que tirar outro, porque infelizmente não tem como contemplar tudo, sempre é uma escolha o um recorte E posteriormente, consultamos relatórios da escola de engenharia, documentação e também muito auxílio, assim, dos departamentos, em face até dessa dificuldade que nós estávamos de acesso presencial aos documentos. Foi assim um esforço hercúleo, seria a palavra bem certa para definir o que se fez ali, e é um material fantástico, que se pretende futuramente realmente poder utilizar ele de uma forma educativa, tanto pelo museu como aqui, e a gente realmente ficou muito grata de ver um trabalho fantástico que foi realizado, com a colaboração também do Bolsista de Design. Mas eu te falo assim, foi um esforço muito, muito grande. Assim. Quando a gente olha para trás, tu pensa, puxa, a gente conseguiu. Uh, Isabel, também foi realizado uma esquete teatral em forma de vídeo que apresentou uma encenação sobre os 125 anos da escola. De que forma essa produção foi viabilizada? Esse é um trabalho que já existe há algum tempo, anteriormente e até foi tema do meu tempo, que as visitas guiadas, realizadas pelo SPH, cuja organização e coordenação melhor do era feita pelo Diego De Vicente. E agora esse trabalho está no Museu da URB. Por eu já ter esse contato com ele, muito presente que foi no meu TCC. Como eu integrava a equipe da comissão, eu sugeri de se fazer uma sketch, contatei com ele. Nossa, ele achou fantástico. E a partir dos elementos até que nós já havíamos pesquisado, e ele por ser historiador também, já tem muita, muita informação, ele criou o roteiro. E é uma parceria sempre no né, museu com os alunos do teatro. E assim, ficou lindo O Diego faz um trabalho muito bacana assim, Ele consegue transformar isso numa linguagem Muito atraente A historicidade assim, não fica com aquele peso Ela fica leve Ficou um trabalho lindo Eu penso assim que a linha do tempo e a sketch, Teve muitas atividades interessantes assim, Mas assim do ponto de vista que o museu E a quem tem participado mais Ficaram fantásticas assim, Deram conta do recado Para quem não pôde assistir na ocasião O vídeo está disponibilizado no canal do museu No Youtube então quem ficou curioso pode ir lá conferir. E recentemente nós tivemos aí a inauguração da Galeria Expositiva João José Pereira Parobé, com a exposição de longa duração, personalidades da Escola de Engenharia. Para quem nos escuta nesse momento e ainda não teve a oportunidade de vir à galeria, conte um pouco Bel, sobre as peças escolhidas e sobre as personalidades apresentadas nesse novo espaço. Primeiramente, assim, achar fomos muito importante dar uma denominação para aquele espaço. Então, quando se pensa assim em personalidade que possa marcar, não existe. Como o Flávio é muito representativo para ser do Museu do Arquivo outra personalidade que seja mais representativa para a escola que o João José Pereira Paroberto, o nosso Paroberto. Porque ele, além de ter sido um dos diretores há mais tempo à frente da condução da Escola de Engenharia, 17 anos, ele assume bem assim em 1897, vai até o ano do seu falecimento 1915. Dado isso e todo o trabalho que ele fez enquanto diretor, a criação de institutos, toda a estrutura básica que hoje nós temos aí ainda, começa com ele, mas aliado a tudo isso tem um esforço muito grande dessa pessoa, digamos assim, houve um esforço muito grande por parte dele da construção de uma sede própria para a escola, porque a escola funcionou em cinco outros locais se não me falha a memória, antes de ter o seu prédio próprio, como ele era servidor funcionário, eu não da só secretaria de obras públicas ele era sabedor de uma taxa que havia, assim, naquela época impostos eram devolvidos para os contribuintes e ele sabia que havia uma taxa que não havia sido utilizada para pavimentação de calçadas, e ele envia uma carta, que eu imagino que de próprio punho para cada um desses contribuintes, explicando o projeto de construção de um prédio próprio para a escola e solicitando que eles investissem esse imposto na construção da escola. Ele teve retorno de algumas pessoas, mas a gente lembra do Centenário e pesquisamos os relatórios houve outra uma série de outras programações que a sociedade de então, de Porto Alegre, isso, assim, se envolveu para a construção desse prédio. Então ele foi a pessoa que encabeçou essa construir ele foi o autor do prédio da escola projeto do prédio e uma curiosidade assim muito interessante nas pesquisas que a gente descobriu assim é que quando ele estudou também fora ou para ver agora não sabia de cabeça porque apesar de eu trabalhar com memória a gente guarda bastante memória mas às vezes dá, né? é muita informação mas é muito curioso de se pegar a fachada do prédio que ele estudou e ver a similaridade com o prédio da Escola de Engenharia. Aí a gente vê a importância das reminiscências né, que cada um de nós. E, então, a galeria, aquele espaço, nada mais justo, foi batizado no nome dele. A exposição de longa duração, personalidades da Escola de Engenharia, ela tem por objetivo homenagear todas essas pessoas que constituíram e que contribuíram para a construção e consolidação da Escola de Engenharia em todos os cenários, local, regional, nacional e internacional. E o recorte para essa exposição eu faço sempre questão de frisar, foi justamente o acervo que estava em condição de ser exposto. Então, dentro desse acervo, a gente ainda conseguiu trazer um dos fundadores, que são cinco tenentes coronais fundadores e mais um civil. Tem dois que a gente ainda não conseguiu identificar. Pelo menos um está lá, exposto. Tem um Benemérito. tem dois representantes dos primeiros professores, um deles é o reverendo Ambrosio Chupe, que é um padre jesuíta, que era naturólogo. Tem fotos dele com as viagens das turmas até no Museu do Carvão, que é uma foto que até aparece no livro do Centenário, que já vinha com uma tradição de educador. Ele é um dos primeiros professores contratados que vem naquela leva de professores alemães. E o padre, só uma curiosidade assim, muito interessante sobre ele, foi o autor do livro sobre o episódio aquele que ouve aqui no interior os muque Ele é a única referência histórica que tem sobre esse evento, que é desse padre. Ele é um exemplo só do Protagonismo que essas personalidades que compunham a escola de engenharia tinham no contexto histórico de então. E nós temos, temos lá uma foto do Mabel Itaipi, que foi construtor de muitos prédios, foi primeiro diretor do Observatório Astronômico. Para finalizar, Isabel, quais os próximos passos desse trabalho de resgate da memória institucional e da história da escola de engenharia? Então, eu vou falar mais propriamente do museu, porque é meia prática. Então. As nossas próximas demandas muito urgentes é, primeiro, qualificar a nossa catalogação de acervo que pretendemos futuramente disponibilizar de forma virtual esse acervo por meio da plataforma Cainacan, que já é amplamente utilizada pelos museus, e não só museus, arquivos e bibliotecas, que é o um plugin né, do WordPress gratuito, que é o para poder comunicar mais ainda esse acervo. Emergencialmente, até o final do ano, a nossa demanda vai se concentrar mesmo. Nesse momento, a gente fez essa extroversão desses quadros. E, paralelo a isso, é captação de recursos para poder fazer... Por isso a importância da formalização do mar, que nós podemos participar de editais para captar recursos, para qualificar os nossos ambientes de trabalho, ter uma reserva técnica adequada, climatizada que favoreça a longevidade dos acervos. Para poder restaurar esse acervo, a Escola de Engenharia já está gerenciando, antes de podermos abrir para novas aquisições, novas doações. É um trabalho bastante demorado. Nós temos que também trabalhar com esse acervo que está com problema. A direção, junto com o Museu do Instituto de Química, fazendo uma parceria para um projeto de, que é coordenado pelo professor Amy, que é para a preservação, primeiramente, do do Parobé com nanotecnologia, que é a aplicação do gel. Então a gente já está começando a dar os primeiros passos. Se pensa em projeto de ação, de projeto de extensão, de pesquisa também, paralelo com todas as atividades técnicas, qualificação dos espaços, ampliação de equipe, parece ter um pouquinha coisa, mas não é, tem uma imensidão de coisa no meio, de ações a sendo tomadas nisso tudo e já temos um desafio também que a direção nos colocou ontem. agora uma vez por ano nos aniversários tem se feito comemoração então agora, depois da inauguração da, temos que pensar em algo para o ano que vem também para apresentar as comunidades. Museóloga Isabel Cristina Francione Ferrugem. Muito obrigada por nos conceder essa entrevista. Parabéns a toda a equipe do Marre pelo belíssimo e minucioso trabalho para a preservação da memória institucional por meio dos seus acervos arquivístico e museológico. Trabalho esse que beneficia e contempla toda a comunidade da nossa querida Escola de Engenharia. Muito obrigada. Eu é que agradeço, Mariana, em nome de toda a equipe do Deve aquele histórico Flávio de César de Lima, por essa oportunidade de poder tornar mais conhecido o trabalho que é muito feito nos bastidores e também convidar a comunidade para cada vez mais participar né, das nossas exposições e contribuir também com a construção desse acervo. Estamos abertos a pesquisadores, claro que nós ainda temos muita limitação, porque não estamos assim totalmente sistematizados, mas a gente não fecha as portas, a sempre dá um jeito de atender, muito obrigada a gente que agradece